Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender rápido como calcular a massa atômica de um elemento químico? Se sim, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma simples de fazer isso. O cálculo da massa atômica é utilizado para calcular o valor da massa de cada elemento químico da Tabela Periódica e para para realizarmos esse cálculo, nós precisamos conhecer as variáveis do elemento, como os isótopos do elemento, o número de massa de cada isótopo do elemento e a porcentagem de cada isótopo do elemento. E para realizar o cálculo, nós precisamos utilizar, né, nós vamos utilizar, uma fórmula e uma ordem matemática para isso. A fórmula para a gente fazer o cálculo é a seguinte. Massa atômica é igual a número de massa vezes a porcentagem mais número de massa vezes a porcentagem dividido por 100. Se tiver 3, 4, 5 isótopos, vai ser número de massa vezes a porcentagem. A ordem matemática é a seguinte. Primeiro, nós vamos multiplicar o número de massa de cada isótopo pela sua Abundância, ou seja, pela sua porcentagem. O segundo passo, somar todos os resultados que a gente achou no primeiro passo. E o terceiro, nós vamos dividir tudo por 100. Por que por 100? Por causa da abundância, ou seja, a porcentagem. Esse tipo de exercício, a gente utiliza o quê? Média ponderada. Você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer esse cálculo? Não se preocupe, vou fazer um exercício agora para você entender como que a gente faz esse cálculo, tá? O exercício fala o seguinte, o neônio é formado por três isótopos, cujos números de massa atômica e abundância na natureza estão na tabela abaixo. Então, nós temos o neônio 20, né, o isótopo neônio 20, tem massa atômica 20 e abundância 90,92%. O neônio 21, o isótopo neônio 21, tem massa atômica 21 e 0,26% de abundância. E o isótopo neônio 22 tem massa atômica 22 e 8,82% de abundância. Então, com base na tabela acima, essa que eu acabei de falar, qual é a massa atômica média do neônio? Então, agora eu vou voltar para o quadro para fazer o exercício. Para achar o valor da média da massa atômica, nós temos que seguir os três passos que a gente já viu. Então, primeiro, nós vamos o quê? Multiplicar a massa de cada isótopo pela sua porcentagem. Então, vai ser 20 vezes 90,92, 21 e 22. O segundo passo, a gente vai somar essa multiplicação. Então, 20 vezes 90,92 dá 1.818,40, mais 21 vezes 0,26, vai dar 5,46, mais 22 vezes 8,82, que vai dar 194,04. Então, agora a gente vai somar. 1.818,40 mais 5,46 mais 194,04. Então, vai dar 2.017,90. E o terceiro passo é pegar o total da soma e dividir por 100. Então, 2.017,90... Vai dar, então, a massa atômica, né, a média da massa atômica vai ser 20,179U. Ou, arredondando, vai dar 20,18U. Então, esse aqui é a média da massa atômica. Mas será que esse valor aqui tá correto? A soma tá certa? Não sei. Então, para a gente saber isso, nós vamos agora olhar a tabela periódica e ver se o valor está correto. Então, conferindo, o neônio vai ter 20,18 de massa atômica. Então, os nossos cálculos estão corretos. Agora que a gente já conferiu, eu vou voltar para o quadro. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha e me siga nas redes sociais.